Fala aí, galera. Você que, como eu, é louco por drywall. Pessoal, estou aqui numa obra, tá? Essa obra aqui tá aqui, meu amigo Misael. Ó. Misael do canal Misael Decorações. tá ali meu amigo Douglas ali, ó. Fala aí, Douglas. Loucos por drywall. Tá? É, tá aqui uma galera trabalhando aqui, né? Mas deixa eu falar uma coisa rapidamente aqui para você, pessoal. Quem me pediu para gravar esse vídeo foi o Francisco, tá? É, meu amigo Francisco. E ele pediu para gravar o vídeo falando sobre cobrar ou não cobrar a visita, né? Se nós devemos ou não cobrar a visita. Eu vou falar sobre esse assunto daqui a pouquinho, tá? Eu vou te explicar até conforme diz a lei, falar um pouquinho sobre isso para vocês. Para a galera que está aqui no município do Rio, vou falar uma lei que foi aprovada aqui para vocês também, aqui no município do Rio, tá bom? Então vamos lá, pessoal. É, deixa eu começar falando, dando um recado aqui Primeira coisa que eu quero te pedir É que você deixe o like aí no canal, tá bom? Que você ajude o canal a crescer Que você compartilhe o vídeo Se o vídeo te, se esse canal te ajuda em alguma coisa Compartilhe esses vídeos Se inscreva no canal porque aí você também me ajuda, tá? Aqui, pessoal, como vocês podem ver Só deixar uma dica aqui rápida, tá? Aqui, ó, conforme vocês podem ver Esse revestimento tá, é uma textura bem antiga, tá? Tá? E esse revestimento está sendo todo feito com perfil de teto tá? Perfil de teto e cantoneira, tá? Isso aí torna mais barato o material do que usar o um montante de 48. Também permite você aproximar mais da parede, diminuindo a perda de espaço. E outra coisa, pessoal, se você diminui o custo do material, você também consegue diminuir o custo no teu orçamento com o teu cliente, facilitando a, a, a, a venda do serviço, tá bom? Então fica essa dica aí para vocês, quando forem fazer revestimento, você pode fazer o revestimento com... Para quem não sabia, claro, muita gente já sabe disso. Mas para quem não sabia, você pode fazer o revestimento com perfil de teto, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui sobre o que o Francisco perguntou. Pessoal, primeira coisa que eu quero falar para você é uma opinião particular, tá bom? Vou falar a minha opinião particular. é Muita... Eu não cobro, eu não cobro visita. O que é que eu faço, pessoal? Eu falo para o cliente o seguinte... Que ele me mande as medidas, que ele me mande aquilo que ele tem como projeto, como ideia. Ah, não tem um projeto. O, o, o serviço não tem um projeto. Me manda uma ideia do que você vai fazer e tal, para que eu possa te mandar um pré-orçamento. Se você gostar do meu pré-orçamento, aí sim eu faço uma visita. Por quê, pessoal? Eu já vou mandar um, um, um pré-orçamento para ele, que vai ser algo que não vai variar muito. Pode variar uns 10% para cima ou até para baixo. Eu posso até diminuir o valor depois que eu olhar a obra. Então eu peço que ele me mande fotos, que ele me mande o, o desenho daquilo que ele quer, uma foto do que ele quer, ou se for um forro decorado, se for uma estante, um guarda-roupa, né? dependendo do que ele quer. Se for um, um, um, um serviço de parede reta, me manda um projeto, alguma coisa que ele tenha, e ali eu faço um pré-orçamento, mando um pré-orçamento para ele, e se ele gostar do pré-orçamento, aí sim a gente dá continuidade à conversa, marcamos uma visita, marcamos uma conversa pessoalmente. Caso contrário, se ele não gostar, ele já me dispensa ali mesmo, evitando que eu tenha um gasto desnecessário, tá bom? Então, pessoal, é, é, Então, começa por aí, assim que eu faço, tá? Eu não cobro visita, mas eu só faço a visita depois de um pré-orçamento aprovado, tá bom? É, aqui ainda é parte da obra, tá, pessoal? O pessoal tá fazendo revestimento, aqui vai entrar uma sala aqui de TI, tá? Tá? Aqui vai entrar forro removível. Pessoal, uma coisa que a gente está agora em andamento. Três obras com forro removível nas obras, tá? É uma coisa também que eu vou botar o curso online de forro removível. Forro clicado, né? Para que vocês possam trabalhar também. Quem não sabe, né? Claro, aprender a trabalhar com forro removível. Porque isso está dando muita grana, tá, pessoal? Forro removível. Então, sempre deu grana. Forro removível sempre deu grana. Então, pessoal, mais uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte. Depois que eu, aqui o Douglas está aqui, ó trabalhando aqui, vai fazer uma parede aqui, aqui vai revestir também essa parede aqui, vamos aqui, que eu quero mostrar algo aqui legal para vocês aqui, tá, mas vamos lá, então pessoal, olha só, é, é, forro, é... eu não cobro visitas, tá, então, então vamos lá pessoal, eu, eu, Larroque, não cobro visitas, Cobrar visitas é ilegal? Não, pessoal. Teve pessoas que já comentaram é, é, é, no meu vídeo antigo, que eu tenho um vídeo falando sobre isso, né? Que, que o artigo 40 proíbe a cobrança de visitas. Isso não é uma realidade. O artigo 40, na verdade, o que ele cita, artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor do CDC, o que ele comenta no código 40 é o seguinte: que você é obrigado a entregar para o cliente. O, o orçamento e a lista de material, tá? Porém, pessoal, cobrar visita pode sim. Você pode cobrar visita como qualquer um cobra visita, tá? Não é porque a gente. Ah, eu sou eu sou instalador de drywall, não posso cobrar visita? Posso. O arquiteto cobra visita, o engenheiro cobra visita, o médico cobra uma visita, todo mundo cobra visita. Isso não é ilegal. Por quê? Porque quando você sai da sua casa e você deixa seus afazeres para fazer uma visita ao cliente, você está tendo despesa. Por exemplo, aqui na cidade, pessoal, o estacionamento no mínimo é 30 reais a diária. Uma hora é 10 reais. Do, no mais barato, tô falando no mais barato, tá bom? Porque tem lugar que independente se tu vai ficar uma hora ou se tu vai ficar 12 horas, eles estão cobrando 30 reais, o estacionamento é caro aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro. Então você vai pagar o estacionamento, você de repente é, é, tem um gasto da gasolina, se você vende carro, mas se você não vai ter o gasto da gasolina nem do, nem do estacionamento porque você está vindo de ônibus, mas você tem o custo das horas, do tempo que você saiu da sua casa, parou seus afazeres, para poder vir visitar o cliente. Então, é justo que você cobre. Tanto é justo que tem muitos clientes que me perguntam, você cobra visita? Eu falo, eu não cobro visita, mas eu também não faço visita sem um pré-orçamento. tá Eu trabalho com pré-orçamento. Então, vamos lá, pessoal. Então, eu quero deixar bem claro, a lei não proíbe a cobrança de visitas. E eu vou falar o que foi aprovado aqui na Câmara dos Deputados no Rio de Janeiro. O que é obrigatório aqui, é, é, no Rio de Janeiro, por exemplo se você fizer uma visita e você cobrou, tipo, 100 reais 50 reais, lá para fazer a tua visita, né você cobrou lá 50 reais para fazer a tua visita ou 100 reais, sei lá, quanto é que você cobrou para fazer a tua visita, na hora que você fechar a obra, você é obrigado a descontar no pagamento do cliente o que você cobrou de visita isso é lei aqui no Rio de Janeiro não sei nos outros estados, tá estou falando... Segundo a legislação local, no estado do Rio de Janeiro, tá bom? É, eu não sei se isso é obrigado em São Paulo, se é obrigado no Ceará, se é obrigado em São, na Bahia, não sei. Eu estou falando no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, se você cobrar 100 reais a visita, o teu orçamento foi 2.500, 5.000, faz de conta, foi 5.000 o teu orçamento. Vai cobrar 4 teu, O cliente vai te pagar 4.900, porque ele já te deu 100 reais na visita. Tá bom? Porém, se o cliente não fechar, ele pagou os teus custos de visita. Tá legal? Então, fica a dica aí. Você tem que analisar. Tem obras, pessoal, que, que são interessantes, que eu nem peço para o cliente para a gente fazer um pré-orçamento. Eu vou lá e faço logo a visita. Eu começo logo a fechar. Porque Se eu tiver uma oportunidade de conversar com o cliente pessoalmente, é uma obra muito interessante, né? e eu tenho uma oportunidade para conversar com o cliente pessoalmente, cara, eu vou lá correndo conversar com o cliente, meu irmão, não quero nem saber. Se a obra não for tão interessante assim, o que, é que eu faço? Eu faço um pré-orçamento, tá bom? Agora fica aí na tua questão, eu cobro ou não cobro? Devo cobrar ou não devo cobrar? Isso aí você é uma análise que você deve fazer. É, é, se for possível, se for muito longe, trabalhe cobrando. Né? É muito longe, trabalha cobrando. Se, se é uma, um local mais próximo da tua residência, se você vai ter um acesso mais fácil, não vai ter tanta dificuldade, não cobre, Porque você conversando pessoalmente com o cliente, fica mais fácil para você poder fechar o serviço com ele, até porque tem condições de você mostrar o teu conhecimento a ele. Deixa eu mostrar aqui para vocês, pessoal. Aqui, ó, tá? Olha que paisagem linda, tá? Tô, estamos aqui no centro do Rio de Janeiro, tá? Essa área aqui é uma área Cheia de história, tá, pessoal? Eu sou professor de história, né? Formado em história, então... Então, aqui é um lugar muito rico mesmo de história, tá bom? Aqui estamos cercados de história. Tá lá o Pão de Açúcar, tem ali a Câmara dos Vereadores, né? Tem, tem aqui o teatro, tá? Tem aqui prédios antiquíssimos, né? Tem a biblioteca, tem muita coisa legal aqui nesse pedaço aqui do, do Rio de Janeiro. E aqui próximo... Tem muitos museus, tem muita coisa. Então, pessoal, obrigado aí a você que dá, deixa o seu like. Falando para vocês aí que continua a promoção Black Friday no curso online, tá? De 397, você ganha 50% de desconto apenas digitando promoção, tá? Na parte do cupom. Se você quiser adquirir esse curso que tem transformado vidas, tá bom? É... Você pode é, adquirir ele nessa promoção de 198 reais, tá bom? Um beijo no teu coração e um abraço para você que, como eu, é louco por drywall.